Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo. Como estão a ver, estamos aqui num ambiente diferente. Estamos aqui com um Bell Civic Type R Capa 9. E se vocês chegam às minhas redes sociais, viram que eu tenho feito uns posts, umas histórias sobre o GT7. Pois é. Como eu tenho aqui o meu volante T248, o meu shifter, o meu novo playseat, a PlayStation 4. E agora o novo GT7 tem dado aqui uns joguinho e tenho partilhado nas minhas redes sociais. E a Malda tem comentado Pau Yuri porquê é que não faz uns vídeos, uns gameplays a jogar e tal? E era coisa que eu nunca me tinha passado pela cabeça mas resolvi fazer um testezinho e fazer um videozito a jogar a uh, Grande Turismo 7. Se correr bem quem sabe eu faça mais. Em relação ao vídeo em si vou usar esta câmera que vocês conseguem ver, o volante, aqui, o shifter e os pedais e vou usar aqui esta câmara que é uh, a visão que eu tenho quando estou a jogar. Ou seja, vê-se mesmo o que eu estou a ver quando estou a jogar. Para o primeiro vídeo vamos usar aqui o Civic Type-R, ele está completamente all motor, não temos turbo, não temos compressor, não temos nada, temos 277 cv com uma redução de peso para 861kg temos aqui o lip frontal, temos a nossa baque vermelha, suspensãozinha já está alinhada, temos aqui as presilhas de capô, o gancho do reboque, enfim, só um, um toquezinho de estética que é o suficiente para pôr este modelo lindo de morrer. Já tem as óticas fumadas, maxilas em vermelho, epá, e o carro está aqui uma, um grande escape, não é? claro, uma grande abufadeira, com o gancho de reboque também vermelho atrás. E vamos usar este carro atmosférico, não está full power, ainda dá para pôr turbo, etc. Mas vamos usar este carro atmosférico e vamos fazer uma corridinha. Para a primeira pista, se calhar vamos usar aqui a Trail Mountain, que é uma pista bastante conhecida no mundo do grande turismo. Vamos personalizar aqui uma corrida, um circuito completo, um número de voltas, se calhar 3 voltinhas, arranque parado, para darmos aquele arranquezinho. O que é que a gente pode escolher aqui mais? Nível de dificuldade, vamos pôr profissional, como já temos uma EK com uma cargazinha atmosférica. Vamos pôr profissional, três voltinhas e bora lá dar uma casa Ora, pé da embreagem, primeira metida, vamos lá começar. Levantem o som com um onda, que é, um onda que é, é de som bem alto. Ora! boa não foi grande coisa. E o peguei a segunda. Por aqui, bora! Então eu passo por um pá! Então, não se pode bater, vamos, vamos fazer de conta que isto é a realidade. Este volante este funciona mesmo com a embreagem Eu agora dei outro prego. Não carreguei bem na de embreagem dei outro prego. Aí dois vai atrevido. Ora, capa. Pô, foi dar muito embreagem hoje. Já dei três prentes, três. Conseguem ver aqui a rotação? Um Onde é mesmo terrível? Lembrando que esta onda está atmosférica, setup de travagem, pneus e atmosférico, ainda há muito para meter aqui. pistola, nem uma onda. Esta aqui podia ter é sido melhor, falei ali a entrada. Falei ele este, este, este, este foi um bocadinho ao lado. Esmalte-lhe dar a segunda. vai nem a rotação. Olhem aqui a rotação. Isto deve fazer 9.800 para aí. Exatamente. 9.700 e qualquer coisa. Estamos na segunda volta. É o mais difícil, mesmo assim, com este carro não tem hipótese. Tinha que ter um e-capa mais fraquinho. Vamos ver agora certo com esse. Dava para fazer melhor, dá para fazer melhor. com o preço do combustível <risos> rotações só aqui vai já terminar vai já terminar acho que vou fazer melhor tempo estava com 2.17 vou fazer aqui 2.15 se calhar exatamente 2.15 nada mal, nada mal Pá, dá para fazer muito melhor aliás, dá para melhorar muito o carro mas está uh, a ficholas, está a ficholas, está aqui um gameplayzinho à maneira, top, top. Estou a usar ali o, o comando por aqui, só tenho aqui isto. Também estou na. vamos só aqui ver o, o arranquezinho, o arranque foi, foi fixe. E foi nem o arranque, mas aí fiquei parado, olha ali. Agora é que ele saiu, <risos> grande atanfo. Olha o gajo, vamos embora EK capa, vai os esses, vai maluco, vamos embora, e lá vai ele. Bem mal, foi está feito, foi um gameplay aqui do Gran Turismo 7 com o capa atmosférico na Trail Mountain, espero que tenham curtido, um vídeo diferente, eu se calhar vou fazer mais uns vídeos a jogar, se calhar com Supras, Skylines, Peugeots, ondas, mercedes, não sei, deixem-me aí nos comentários o que é que vocês gostavam que eu fizesse aqui no Grand Turismo 7 que eu estou a pensar a fazer mais gameplays assim com este setup de filmagem, um ângulozinho de para, para o volante ângulo um que eu consigo ver ao jogar e uma coisa mesmo como se vocês estivessem aqui a jogar comigo espero que tenham curtido, fiquem bem, um grande abraço e um grande gás